Aqui ele não vira a cabeça não Ele tá muito cabeludo É o Fred Kaffer Eu preciso cortar os cabelos dele Olha pra câmera rapaz Dá tchau Ele não sabe dar tchau ele, ele vira a cara Entendeu? É um safadão Olha aqui Dá tchau Dá tchau pro pessoal Tá muito cabeludo Eu Preciso cortar os cabelos dele Ele só sabe lamber Isso a gente sabe É um lambo Até mais É pra você aí